Boa tarde todo mundo. Bom, é, acho que tá todo mundo em casa, né, porque <risos> não tem gasolina, <risos> não tem combustível. Bom, galera, é, hoje eu fui incentivado pela minha amiga Nathalie Urbano, a Nath, falou, nossa, gosto, legal os seus vídeos, porque você não posta aberto e tal, né? faz um canal. Aí eu tinha uma, um certo sabe ah, para que, que eu vou fazer isso mas eu, eu gostei do desafio acho que eu vou à medida que eu puder compartilhar as coisas que que eu vivencio ou que eu leio né na verdade eu compartilho muita coisa que eu leio assim que eu acho interessante enfim eu estava agora há pouco né vendo um vídeo do Rodrigo Romo né que eu fiz o curso da cura quântica estelar, né, e assim, a gente, eu, tô, eu e a Camila estamos atendendo, é, fazendo atendimento de cura quântica também, né, estamos iniciando nessa caminhada. E eu vejo, bastante lendo os livros dele, né? vendo os vídeos, para poder ficar mais por dentro dos assuntos, né, do, do que... É, e até como uma maneira de ajudar na hora do trabalho, na hora do atendimento, né. Enfim, hoje de manhã eu estava conversando com ela, ela veio gravar uma música aqui, e eu estava conversando com ela é, a respeito é, de nanotecnologia, né, de como elas estão presentes dentro do, é, dos, dos alimentos transgênicos, que é algo que o Rodrigo Romo fala, né, que foi ali que eu, que eu adquiri esse, esse conhecimento. E por acaso eu falei, nossa, eu estava comentando disso hoje de manhã com ela e... Ele tava falando num vídeo ao vivo agora exatamente sobre isso. Foi a hora que eu abri o vídeo, que era uma transmissão ao vivo dele, é, que ele veio com esse assunto. Aí a, a, um dia atrás, dois dias atrás, eu tava ali. esses dias aí que tava sem gasolina, eu tava tô lendo esse livro aqui, né? Experiência morontial dele. A Bitela, ó, tem. Nossa, cara. Tem 492 páginas. Tô começando. Mas enfim. Tem uma questão que ele fala assim, que o a gente. O projeto humano foi criado fora da Terra, é, na quinta dimensão. E o que aconteceu? Ele foi trazido para a terceira dimensão mediante as guerras de Orion. É um outro assunto que vai. Que, né, que também. Putz.. É, é muita, muita informação. Enfim, eu vou ler um trecho do livro que fala sobre a presença da nanotecnologia dentro do, do, do humano né? e como que ele criou um patamar de prisão e através até de lavagem cerebral, através até das, da, de como a religião também foi instaurada, não com a função daquele religar com o seu eu superior, mas com a função de aprisionar mesmo, para deixar a gente um bando de gado que segue os mandos de poderosos que estão aí no planeta, né? Enfim, ele, é... bom, ele fala assim, o texto vem, né? Chega uma hora que ele fala assim no parágrafo. A medida, medida que as populações cresciam, tanto em tamanho quanto na questão tecnológica, era necessário criar um sistema de controle social que contivesse a evolução na fisicalidade entre 3D e 5D para justificar o processo evolutivo social e, ao mesmo tempo, espiritual. 3D é terceira dimensão, 5D quinta dimensão. Tá. O ciclo encarnacional e reencarnacional tinha que ser explicado, gerando um conceito de karma e dharma, entre os ciclos até a purificação completa da alma em relação às suas experiências no plano físico de cada planeta ou sociedade. Este conceito foi, na verdade, implantado depois que as diferentes facções inseridas, os clones no auge dos conflitos, acho que é nos clones do, no auge do conflitos, é, como, meio de, como meio de multiplicação da espécie frente ao quase-extermínio. Posteriormente, quando a tecnologia de clonagem gerou super raças com capacidades geneticamente adaptadas aos interesses, fossem eles para a guerra ou o aperfeiçoamento da raça, era necessário o seu controle, criando através de nanotecnologia os chamados nanites. É, o nanite é, é isso, que é, é essa nanotecnologia que está presente no, nos alimentos transgênicos. É, nanite, um meio de controle que fosse satisfatório e ao mesmo tempo um perfeito holograma. Foi dessa forma que inseriram a religião na maioria das civilizações tanto humanas, humanoides, reptilianas, como nas insectoides, gerando o aprisionamento encarnacional dentro do conceito do bem e do mal. Bom, é, tem bastante informação aqui. Quando ele fala humanas, humanoides, reptilianas, insectoides, é que o que ele traz é que é o seguinte, a... é, existem outras esferas, outras dimensões, e existem outros seres, são supostos extraterrestres, né, que... É, que são outras raças, é, reptilianas, é, insectoides, existem seres que são aquáticos, bípedes, são mil, bilhões de seres nessa, nesse multiverso que a gente vive, o universo e além desse universo, né? Enfim, mas, ah, não tem prova. Assim, ah, tem uma coisa, uma questão que várias vezes eu pensei, a NASA sai pra, e mostra pra gente, ah, estamos tentando achar vida num lugar mas vida na terceira dimensão, tem planeta que tem vida em outra dimensão. É, as coisas vão muito além da nossa, né, do nosso entendimento é, limitado, da nossa capacidade de enxergar as coisas. Né? Haja visto que a gente enxerga numa faixa de frequência é, de cores. É a mesma coisa com o ouvido, e isso é científico. Nosso ouvido escuta de 20 Hz a 20 mil Hz. Um cachorro, um gato, eles vão escutar talvez até 50.000 ou 60 mil Hz. Eu não lembro se é isso. Mas, ou seja, existe uma faixa de frequência que, que eles estão extrapolando os cachorros. Por isso que tem aquele apito que você, o cachorro escuta e a gente não escuta. Então, essa comparação é para a gente entender que a gente tem... Vive numa faixa de frequência, até visual, de entendimento e de outras coisas. Então, cabe a gente dar um passo para trás e pensar: espera aí, é, então, eu, meu entendimento está dentro dessa faixa de frequência, desse, desse campo, né? Por isso que às vezes é horripilante. Ai, ah, reptiliano. Vamos com calma também, porque existe, é, até nesse livro que eu li. Né, no capítulo de ontem, que ele fala da Ordem do Dragão Dourado, que é uma ordem que é, foi composta por é, reptilianos, aqui ele fala que é, é, a Ordem do Dragão Dourado que se tornaria o Conselho Evolutivo dos Reptilianos Ascenso, confrontando e gerando o um movimento de oposição à ODN. ODN é Ordem do Dragão Negro, que é um grupo que está aí há trilhões, de, bilhões de anos, que supostamente, através da nanotecnologia, de tecnologias de, é, da inteligência artificial, entre outras coisas, que eles conseguem chegar no nosso campo sutil, no nosso corpo astral, digamos assim, eles chegam no campo, nosso corpo astral, ele influencia nosso corpo astral e a gente acaba, fica, a gente acaba sendo aprisionado é, por essa energia, por essa tecnologia. Mas isso ocorre, claro, se a gente está numa caminhada de só estar tá fazendo cagada, né? É, se você está numa caminhada espiritual, está fazendo uma reforma íntima, é, a, própria, a sua própria hierarquia espiritual, seus guias, protetores, amparadores, independente do local que você vai, pode ser numa igreja evangélica, tem lá um sai desse corpo que te pertence do, do, do pastor, lá, ou na Umbanda, no kardecismo, na igreja católica, enfim. Independente disso, é, quem está clamando por, por uma ajuda, por, uma, por um, um amparo de proteção, vai estar tá recebendo esse amparo, afastando essas supostas tecnologias. Mas também é importante a gente é, olhar para fora disso, onde que está presente o ativador dessas tecnologias, etc. E tal. Bom, muita informação, né? esse é meu primeiro vídeo que eu vou postar aberto assim né eu tô aqui no meu estúdio que é meu estúdio meu local de trabalho eu durmo aqui às vezes é, eu faço música aqui eu recebo as pessoas é, para também fazerem música a gente também abre trabalhos espirituais aqui a gente faz atendimento da cura quântica estelar aqui também enfim estamos aí tentando caminhar... por trilhar outro caminho, né? Bem no microcosmo, assim. Foi uma, uma coisa que eu comentei com essa minha amiga, né? É, eu, eu fiquei muito tempo achando que eu era incapaz de fazer as coisas, sentindo culpa que eu não conseguia ir na rua e sair quebrando a cara de todo mundo para poder o mundo mudar e se tornar um mundo melhor. Mas será que é quebrando a cara das pessoas que a gente consegue mudar o mundo? Então... Não sei, né? Eu não sei, eu não tenho resposta para isso. É... Enfim, o que eu posso fazer dentro do meu microcosmo, dentro da minha realidade, que é fazer música, que é fazer meus rangos veganos... Não sei, dentro da minha realidade, que eu, onde eu posso ajudar, onde eu posso contribuir até para aqueles que... E, e, fazendo os atendimentos da cura quântica, fazendo os atendimentos também, né, os trabalhos é, com as medicinas... É, xamânicas, medicinas da floresta, é, acredito que é onde eu posso contribuir com algo, né? Além também de adquirir conhecimento e, e talvez receber ensinamento de outras pessoas também, né? Eu estou lendo os livros, mas tem coisas, às vezes, que eu, que eu aprendo com alguém que não leu nenhum livro, da, sabe? Nenhum desses livros que eu estou lendo, assim, aprendi, aprendi muita coisa legal, assim, com as pessoas. Enfim, tá aí meu primeiro vídeo, já tá chegando, sei lá, em quase 12 minutos. Agradeço quem aí ouviu aí, quem viu o vídeo. É, e é isso, então comentem, vamos trocar informação, vamos levar a boa informação né, pra, pra fora, né? Tentar não ficar desesperado com as situações caóticas que são, que acontecem no mundo, que óbvio vai acontecer, tá todo mundo no mesmo barco. Mas, sei lá, vamos acho que tem que pensar uma alternativa, né? Não adianta ir lá e ir, ir no posto, quero pôr agora 300 litros de gasolina no meu carro, estocar mais 500 e sair na porrada com quem está no, no posto, ou comprar é, 40 quilos de feijão, Aí, não vai adiantar, vai adiantar comprar 40 quilos? Aí semana já tá, não está tendo abastecimento, daqui a pouco não tem mais gás. Aí a pessoa mora no apartamento, vai fazer o quê? Uma fogueira no apartamento? para cozinhar o feijão que demora para caramba para cozinhar então sabe são coisas assim que são atos de desespero e, e aí você a gente começa a perceber é um desespero chega a ser infantilide porque a gente so, a gente tem que tentar achar uma alternativa para se ajudar porque quem tá no poder mesmo não vai ajudar ninguém então então se ferrando para gente então, eles estão cagando e andando. Aliás, eles vão se aproveitar dessa situação logo mais. Daqui a pouco vai ter aí os, os papos furados das eleições aí e vão começar. Aí, no meu governo não vai ter greve. Ah, não vai faltar isso aí. É o discurso que a gente sempre vê. A gente vai continuar vendo. E é isso. Bom, enfim, tanta coisa, né? Olha lá, deu 13 Passou de 13 já. <risos> Falou, galera.